Calma, esse vídeo não é de animação, mas tem a ver com isso. O vídeo vai ser sobre o processo de criação da animação Asa Noturna Versão Exterminador do Rabisco até a versão editada. E não, não é porque eu fiquei enjoado de fazer animações do Homem-Aranha, inclusive já tem um caminho aí vai ser mais para mostrar como eu faço ou como eu comecei a fazer as novas animações, já que eu mudei um pouco o jeito de criar elas antes eu sentava e saía fazendo a animação com as coisas que iam vindo na minha cabeça agora eu tenho quatro passos antes de começar a animação, eu abri uma janela em um programa de desenho e saí desenhando como eu queria que fosse a parte do XBA já tinha muita ação, então eu achei que seria interessante se a minha parte fosse mais focada em estratégia dos personagens, já que um deles é um mercenário com um tipo de soro de super soldado e o outro é treinado pelo batman, e ficou assim o Slade cai do prédio o Dick desce do prédio, de uma forma segura o Slade não está mais lá Dick fica refletindo sobre isso, tinha uma bomba no carro, ela explode ele é mandado pra longe. Slade saca uma metralhadora e mete bala. Ele dá os mortais para desviar das balas. Uma cena de ação relativamente rápida. O asa noturna é derrubado. O Slade vai acabar com ele. Ele se levanta, acerta o Slade, joga o bastão dele no porte, os fios se soltam, pegam no Slade e ele frita. Fim. No Flash eu exportei as sprites dos dois e coloquei as camadas no projeto. Vou explicar depois para que tantas camadas. E a VCam vai servir para mostrar só onde eu quero que mostre quando eu renderizar. Começando a animação pelas quatro primeiros rabiscos. No primeiro é o que os de cair. Foi bem fácil de fazer, eu só fiz uma linha para marcar a rua e um carro improvisado. Para fazer ele caindo, eu usei uma ferramenta do Flash que cria uma animação entre dois pontos para eu não ter que fazer quadro por quadro dele caindo. Eu uso bastante ela para fazer ele estar nas cenas. A próxima foi a do ágel escorregando. Eu fiz uma animaçãozinha dele como se a câmera estivesse seguindo ele enquanto ele vai caindo. Vai ficar melhor para entender quando eu colocar o cenário. Também fiz uma animação do negócio que ele usou para prender a corda. O Asa não tem essa sprite, então eu tive que pegar do baixo, mas ele não se importa. Depois de fazer ele aterrissar no chão, eu fiz a cena que ele olha para o carro. Aí é muita questão de perspectiva, pois é interessante usar vários ângulos de câmera. E depois fiz uma bomba que mas para frente resolvi tirar porque era muito grande para as Asanturna não ver, a cena do carro explodindo não foi tão difícil de fazer já que ela ia ser de efeito, então eu só ia trabalhar melhor nela quando chegasse a parte de colocar os efeitos depois foi só fazer ele sair voando, é bom usar o efeito de distorção das sprites para ficar mais fluido, ele desviando das balas é um pouco mais complicado, eu tive que fazer parte por parte primeiro a animação dele depois a câmera seguindo ele, eu sempre faço assim para cenas mais complicadas já a cena de luta deles um truque interessante para quem não sabe fazer cena de luta é fazer primeiro um e depois o outro eu fiz primeiro o asa noturno dar uns saltos é, uns socos e receber dano e depois fiz o slade desviar bater e levar dano as camadas servem para isso eu fiz uma para o dick e outra para o leite. juntando parece que foi tudo feito ao mesmo tempo mas não ter tantas camadas é para dar mais profundidade, tipo em cenas onde o personagem está atrás e outras onde ele tá à frente. E por último, a cena do pote, é, que fica bem melhor com os efeitos, é, então vamos logo passar para essa parte. Eu já finalizei tudinho a parte da animação e agora é só colocar o cenário. Colocar os cenários foi uma das partes mais fácil, foi só ir substituindo onde era o que, tipo o carro e a parede, por uma parede melhor e um carro melhor. Eu tive também que alterar os cenários, pois como eu disse, eu queria dar perspectiva à animação, e em tese os cenários tinham que ser é, complementos um do outro, para parecer que eles estão realmente lutando na cidade, então o que eu fiz foi cortar os, o chão do primeiro e colocar nos demais, e lá, voilà. parece que é tudo o mesmo cenário, mas não, é só uma gambiarra bem merda feita por mim, sobre os efeitos foi só colocar nas cenas usando uma camada acima, mas claro que tive que fazer umas alterações, esses efeitos são nada mais nada menos que animações feitas dentro de uma ferramenta no flash, que é tipo um gif, isso facilita muito as coisas, daria pra fazer um vídeo mostrando só as ferramentas do flash, e por fim, exportei a animação e enviei para o programa de edição, onde eu coloquei os efeitos de tela tremendo e coloquei os sons, e esse foi o resultado final. Como vocês podem ver foram três projetos e deu relativamente trabalho, entre o processo do 1 um e do 2 o meu PC começou a bugar e eu tive que reinstalar o meu Windows e o Flash porque do nada ele resolveu corromper. E isso atrasou um pouco, mas se não fosse esses contratempos eu teria terminado tudo em 4 dias e eu acabei demorando 7. E é isso, se quiser ver o vídeo completo tá nesse link que vai aparecer na tela pro canal do cara que fez a primeira parte, não esqueça de avaliar e comentar se quer mais vídeos assim e até uma próxima.